Olá, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui só para começar este vídeo, este vlog, na verdade, porque esse vlog é de quando nevou aqui, primeira vez que nevou aqui desse ano. Então, é um pouco antigo. E só agora eu editei. Então, não importa com isso, tá? Enfim, é, é só isso. Vai pro vlog. Assistindo agora Hoje eu vou mostrar pra vocês que nevou aqui Vou mostrar pra vocês aqui Nevou tudinho acumulou muito hum, Ninguém aqui nessa cidade achava que ia acumular neve Mas nevou muito à noite e acumulou E agora a gente vai brincar de neve E eu estava comendo, eu fiz um panqueque de colação porque... Não sei, deu vontade de fazer. É, eu tô comendo com chaleia e. Tchau. Peraí, Tita, o que, que é isso? unicórnio. Os carros parecem que tem um topete. A TV acabou de comer a neve, mãe. Olha lá, ó. A Tia está aproveitando pra caramba. Vocês nunca viram neve, né Tia? Desculpa aí. Ficou travando. ajuda. Tchau, quebrar em olá gente, tudo bem com vocês? então, hoje daqui a pouco eu vou pegar o outro mas esse daí tá muito cheio e já passou não sei, e vai pegar mais pessoas ainda Estou um pouquinho porque ainda não tá ao horário do antes. Eu vou mostrar aqui como que é pós-neve, pós-diversão. É assim. Eu mostrei para vocês de brincando na neve. É o primeiro dia de neve, o primeiro dia que acumula neve aqui nessa região. assim, Faz tempo que não acumula neve tanto a esse ponto de ficar assim, ó, desse jeito. A neve normalmente acumula e derrete na hora por causa... Por causa que vem o sol e aí acaba derretendo. E agora eu tô indo pra escola, só pra vocês saberem. Então eu tô filmando e também aí é pra escola com a neve. E eu tô indo até mais tarde. Agora é 10h40. E tem várias pessoas assim, ó, catando neve, fazendo, fazendo rua, tá? Um sol, um sol. Ai, é meu um vizinho. Agora, como está o sol bem assim, forte, toda a neve que está na árvore está tudo caindo. Então, não é muito bom ficar embaixo da árvore. Alguém quer subir de cedo para os lugares. Tipo, dá tá tudo desculpa. Ah, vou chegar tarde. ai ah, o ônibus tá atrasado. Até que é verdade esse assim, negócio do ônibus atrasado. Primeiro dia, todo mundo gosta da neve, brinca na neve. Limpia a cara na neve com a minha irmã Mas já no segundo dia, já todo mundo cansado Que que a neve pare E a neve não para, como foi ontem Aqui é um dentista E esse dentista fez um Só que tá todo derretido Tipo Ninguém mais aguenta a neve Todo mundo quer trabalhar Todo mundo quer voltar pra rotina normal Porque quando tem neve, quando tem neve tudo, tudo fica parado Praticamente quase tudo assim. Aqui, essa cidade não é tão de neve Então quando neva... A maioria das pessoas não tem pneu de neve, então fica perigoso a rua. Não, olha aqui, que aqui, é um monstro de neve. E hoje, que é o mais perigoso, que é assim que eu acho, que tá sendo mais perigoso. Então, conforme você vai andando, cuidado. cuidado, senão você escorrega, bate a bunda no chão, e aí é um pouco vergonhoso, né? Tá meio chato já essas neves, mas é só que é bonito esse ver. Esse sapato Eu tô agora na estação, não tá com tanta neve Quanto lá em cima, que tá mais gelo onde eu moro E agora eu vou pegar o trem Acho que vai demorar muito menos que o ônibus Porque o ônibus tá demorando muito mais É isso o vlog de hoje Eu vou ficar por aqui Até o próximo vídeo, tchau